Bom, vocês agora vão acompanhar um pouco da minha rotina diária. Agora são exatamente 1h30 da tarde. E nesse horário eu costumo curtir uma piscina todos os dias. Fazer é a vida cara, do Bora, cara. caralho! Você quer ver essa porra, velho? Bora, culpado! Ajuda o maluco que tá doente! Vem! Vai, é pena o ouro todo! Vem, culpado! Vem, vem negativa, negativa! Negativa, meu Negativa! No. Oh. e morreu. Porra pelo amor de Deus, eu não consigo. Olha que delícia! Ah, que delícia! Oh, que delícia! Ai, que delícia! Oh, que delícia! Ai, que delícia! Oh, que delícia. Ai, que delícia. Uh, uma... Você, mulher, é, você, mulher, quer curtir essa piscina aqui maravilhosa, no condomínio de luxo na cobertura do Plex, do blusão, entre em contato, comenta aí no vídeo, blusão, eu quero curtir essa piscina, eu quero passar uma tarde maravilhosa aí com você, nadando nessa piscina deliciosa, nessa piscina gostosa. Nessa piscina boa, nessa piscina sensacional e curtir, ficar tá me bluesiando. Aí o que, que a gente pode fazer? A gente compra umas cervejinhas ali, tem uma geladeira, não sei se dá pra ver lá, lá no final tem uma geladeira, tem um balcão ali. Aí, a gente compra uma cerveja, aí, a gente compra umas, umas 100 caixas de cerveja, aí enche aquele freezer ali, aquela geladeira não, freezer, uma geladeira de cerveja. Então se você tem um bebê, a gente bota Coca-Cola, a gente a enche aquele freezer ali de Coca-Cola, de cerveja e sorvete. aí a gente passa uma tarde aqui maravilhosa nessa piscina deliciosa, bebendo cerveja, bebendo cacacala e tomando sorvete e vocês mulherzinha com a bunda ali, tudo ali pegando bronzeadinho e eu aqui nadando aqui olhando para a bunda de vocês, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20, quase 20. 18, 18 cadeiras aqui para 18 mulheres ficarem queimando a bunda, pegando bronzeado na bunda e eu aqui da piscina só admirando. Aí a gente ainda pode fazer um vídeo Sabe aqueles vídeos creep rap, né? Quando os caras estão tá com um monte de gostosa na piscina. Show me the booty, show me the booty. Give me the booty, I want the booty. caralho, a gente ainda pode fazer um vídeo né? Tipo, ho, ho, eu sou o brusão. tô aqui na piscina, olhando um monte de popozão. Ho, ho, eu sou o brusão. tô aqui na piscina, olhando um monte de popozão. Ho, ho A piscina já tem. O talento já tem. Aham, uh -huh. sim. O blusão já tem. Só povo é popozão. E aí, quer ser o popozão a participar do meu rap? que Até o ano que vem, eu sei que eu já mudei. Uh! Tô malhando, tô me exercitando. Vou ficar Blusão gostosão Blusão saradão Blusão bonitão Então galera, eu tô aqui passando no final do vídeo E eu queria explicar algumas coisas pra vocês Então, o que que foi esse vídeo? Cara, foi meio que uma edição do mas... Que eu tava com os meus amigos no Macau. E a gente foi ver o vídeo do blusão. Aí eu falei, eu vou fazer uma edição desse vídeo. Aí eu fui fazendo edição, era pra ficar só entre nós, né. Mas aí eu vi que foi tomando forma, foi ficando grande. That booty, show me the booty, give me the... E acabou que eu vou postar no canal. Considerem isso como um especial de Natal. Tá saindo no dia 24. E galera, por que, que eu tô usando esse óculos? Eu tô com uma marca de sol enorme na minha cara Eu não sei se dá pra ver, mas... Olha isso, mano Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó tá parec... Eu tô parecendo um zorro invertido, tá ligado? Me desculpa se eu tô falando meio baixo Com um tom... Com um tom desanimado Mas é que meus pais estão dormindo aqui no quarto da frente Então eu não posso falar muito alto Galera, eu quero trocar o nome do canal Qualquer coisa, vocês colocam... Vocês colocam uma sugestão aqui embaixo Que eu vou trocar o nome do canal aí nesse fim de ano, e é isso galera, boas festas, feliz natal pra vocês, eu tô esperando muito ansioso pelo meu presente, e é isso, valeu, falou, e fui, tchau!